Olha, eu sou inteiramente favorável à autonomia da Polícia Federal. Nós precisamos garantir que a Polícia Federal seja uma polícia de Estado e não de governo. Exatamente para impedir, para blindá-la de qualquer interferência política nas investigações. A Polícia Federal hoje goza do respeito da sociedade brasileira, é exatamente porque está realizando um trabalho com muito profissionalismo Hoje só não tem interferência é, de agentes políticos na Polícia Federal Em razão da vigilância da sociedade e da imprensa Mas nós precisamos fazer isso na lei Para que seja algo perene Para que todos nós, ao longo da história Nos orgulhemos cada vez mais da Polícia Federal Agora, é me estranha por que alguns deputados, alguns parlamentares, são contra a autonomia da Polícia Federal? Estão com medo de quê? Estão com medo de quê? Ora, não há razão para isso. Ah, o constituinte originário garantiu autonomia ao Ministério Público. Depois, o constituinte derivado garantiu autonomia à Defensoria Pública. A CCJ da Câmara e a Comissão Especial já aprovou a PEC que garante a autonomia, a advocacia pública e também as perícias oficiais. Por que não a Polícia Federal? Porventura, era uma instituição menor do que essas outras? Claro que não. É de igual importância. Exatamente por todas essas razões é que, como relator, sou favorável à autonomia da Polícia Federal e trabalho para que a PEC 412 de 2009 seja aprovada na Câmara Federal. Conto com você.